Juruna tem o significado de boca preta, né? E o nome Yujia significa que são os donos do rio. Nós somos um povo que não consegue viver longe do rio. Nosso povo, toda a vida, habitou aqui as margens do rio, principalmente o rio Xingu. Nessa época que nós estamos no mês de fevereiro, era pra estar tão cheio que a gente entrava de canoa pra dentro, colocava malhadeira pra pegar o peixe aqui, mesmo na. Bem dizer, na porta da, de casa, agora não dá mais que o rio não enche. A água, depois essa barragem ali, do paredão que tem bem aí, que próximo, ficou assim, ó, suja, suja mesmo. Só tem aquele restinho ali de, de, de, de terra lá. O resto foi desmanchado, destruído aqui tudo, cavando. Aí depois colocaram essas pedras, soltaram essas pedras aí. Antes deles prender essa água toda, Pra soltar lá para pra outra, as outras pras turbinas lá. Isso aqui do inverno, mês de abril, era uma ponta d'água que ninguém passava aqui não. Embarcação não passava. Tinha que ser fazer nessa rota todinha da terra lá, todinha para poder chegar ali. Porque não aguentava a pancada d'água aqui. Belo Monte aconteceu sem a gente pelo menos saber o que, que era Belo Monte. Como a gente não tem a nossa terra ainda demarcada, tem um pedido na FUNAI desde 2012, eles não estavam tipo nem aí para nós não trouxeram aquele conhecimento que a, gente, que a gente devia ter do que ia acontecer, de como o rio ia ficar, de como o peixe ia ficar. Isso foi ruim pra gente, Belo Monte. Eu digo pro meu povo que serviu de aprendizado pra Belo San. A gente não vai deixar isso acontecer mais com Belo San, o que aconteceu com Belo Monte. O jardel é sempre a gente conversando. Estamos debaixo da árvore do chapéu dos homens aqui. Sempre fomos mais próximos de Belo Monte, os mais atingidos, e hoje continuamos sendo os mais próximos de Belo Sun e provavelmente vamos ser os mais atingidos também. A gente não vai ter mais sossego para dormir, porque a zoada vai ser muito, isso aí vai ser dia e noite. A gente não, não vai ter mais por onde caçar, não vai ter mais a coleta da castanha, porque vai ser tudo destruído. A gente já viu o que, que, o que aconteceu o Brumadinho e, e outros outro mais. A gente tem medo que aconteça com nós do mesmo jeito, ou pior. Porque já temos Belo Monte bem aqui, dá 9 quilômetros o Belo Monte daqui. Aí vem Belo Santo do outro lado, o depósito do rejeito dele está a apenas dois quilômetros de nós. Se chegar a estourar essa barragem lá em cima, nós estamos todos mortos aqui embaixo. A nossa energia veio, acabou e agora vem a Belo são para acabar o resto. E não é só nós aqui, é todos os parentes que, que estão na volta grande do Xingu. Todo mundo é prejudicado por essas duas empresas. Até alguém pode dizer, não, aquilo ali ninguém vai fazer nada por ele, não, porque são os índios que moram na beira do rio, lá estão acostumados a viver só na beira do rio. Na base da lamparina, e aquilo ali não, não vai afetar muita coisa, eles não vão fazer muita conta, por isso não tem muita utilidade para eles, mas tem, tem muita utilidade para nós, sim. assim como tem para o branco, tem para outros. Eles não vão tirar nós disso aqui, eles vão tirar isso aqui de nós, eles vão tirar a terra da gente. Nós e a terra, nós somos ligados um com o outro. A natureza é o que nos traz força, que nos traz energia, que nos traz a calmaria para nós lutar a cada dia que passa. Isso aqui chegar a acabar, a mata, nós vamos tudo morrer. Não é só o índio que vai morrer, não. O branco também vai morrer.